Salve, salve, nação de brincantes! Minuto aula em mais uma atividade comigo, vou nem aqui a colar. Ela se chama Batata Frita 1, 2, 3. É um jogo de perseguição e pega-pega. Seleciona um dos brincantes para colocar, vamos supor que eles sejam brincando numa quadra, numa extremidade da quadra e os demais brincantes na outra extremidade. Esse jogador que vai conduzir o jogo... Ele vai ficar de costas para todo mundo e vai falar a frase... Batata, frita, frita, frita, frita, frita... Um, dois, três... Enquanto ele estiver falando isso... Os demais jogadores vão sair correndo... Afim, com o objetivo de pegar esse jogador... Quando ele terminar e falar um, dois, três... Todos os demais jogadores ficam em estátua... Ele vira para o lado, para trás... Olha para todo mundo, brinca, interage com as pessoas e quem se mexer, volta para o início do jogo. Quando ele achar que está ok, ele volta para o seu espaço, vira de costas para todo mundo e continua a frase. Batata, frita, frita, frita, frita, frita, um, dois, três. Quando ele virar de novo, faz o mesmo procedimento. Todo mundo em estátua, quem se mexer, volta do início. O primeiro brincante que encostar nele, quando ele está de costas falando batata frita, 1, 2, 3, vira o cozinheiro das batatas fritas. Vem comigo para a próxima atividade do Minuto Aula. Não perca a nossa sessão e venham aprender com o Volney aqui a colar. Tchau, tchau.